Fala pessoal, meu nome é Luke, eu sou editor de vídeo e fotógrafo aqui é da Estúdio Online. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse efeito que está aparecendo agora, o efeito de luzinha, ou mais conhecido em inglês, o efeito Sparkles. É basicamente as faíscas, né? Sem enrolação, vamos direto pro programa, que tá show. Começando o efeito, é muito interessante a gente pensar um pouco no contexto. Como que a gente vai aplicar as faíscas, né? Como que a gente vai aplicar esse efeito buquê, que a gente chama. Então aqui a gente tá com a foto, é o Leon Macapagal, é um fotógrafo aí. A gente vai estar tá mostrando como que faz. Primeiramente a gente no Photoshop, vamos duplicar a camada, então a gente vai no Ctrl J, a gente tem uma nova lei aqui duplicada com essa imagem de background. A gente tem um efeito buquê, né? A gente vai usar aqui um, uma foto já pronta, aplicando ela em cima dessa imagem. Então aqui a gente vai em File e aqui é Place Embedded, que é basicamente colocar incorporado, né? Bom, depois de adicionar essa imagem, ela vai vir aqui com essas possibi é, possibilidades de redimensionamento. Você vai clicar no Enter, ela vai aplicar. O que, que a gente vai fazer é o seguinte, você pode perceber que a imagem, ela tá com fundo preto. Como que a gente faz para fazer com que só essa parte aqui fique aplicada na imagem? Então a gente vai aqui no modo Blend Mode, que é basicamente as formas ali de, de como as imagens aparecem, como elas se dão. E a gente vai usar aqui o Lighten, que é basicamente né, a forma de luz. Então, vocês podem ver que... Que o efeito já começa a tomar uma cara, né? vocês podem ver que aquele preto que estava aqui ele já, ele já desaparece um pouco, ele some, né? e aí a gente tem acesso a algum, algumas formas de edição. Para redimensionar essa imagem, como que a gente faz? A gente vai no Ctrl T, que é um atalho de Free Transform, que é basicamente a transformação livre, e a partir disso, pressionando Ctrl, se você estiver usando a versão CC, é só você redimensionar normalmente, e aqui a gente vai ter um controle, por exemplo, do que, que vai estar tá aparecendo Como a gente está com a imagem aplicada aqui, o que, que a gente pode fazer? Vocês podem ver que dá para aplicar em vários locais Eu vou duplicar aqui essa camada, só para a gente ter ali de várias, várias referências E aí depois de duplicar, o que, que a gente pode fazer? A gente pode estar tá aplicando aqui em vários locais Por exemplo, aqui funciona Você pode ver que esse azul, se eu jogo ele aqui para cima, ele vai sumir Então é interessante deixar ele mais ou menos aqui, ó então redimensionando um pouco aqui, ó, vocês vão perceber que esse azul está desaparecendo ali no fundo. O que a gente pode fazer é mudar o, o blend mode. Então, a gente pode colocar aqui talvez até um, um screen, por exemplo, que seria basicamente a tradução para a tela. E aí vocês vão perceber que aqui nessa parte dos, dos olhos tem essa, um, uma espécie de camada. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, é estar tá apagando. né? Primeiro a gente vai redimensionar aqui diminui um pouco o tamanho do brush e aí a gente apaga essas listras para o efeito ficar natural então o que a gente pode fazer? é interessante também tirar do, do rosto dela, por exemplo de não ficar aqui ó, ele fica cada, ficar mais natural possível a gente vai estar tá apagando aquilo que a gente não usa né? show! então agora que a gente tem essa outra parte aqui a gente faz o mesmo né? a gente vai estar tá apagando rosto dela e vai deixar ali no fundo, que é o interessante, a gente pode dar um Ctrl J aqui, colocar ele aqui assim também mais ou menos, vocês podem ver que aqui ficou um pouco então assim a gente nem apaga com a borracha novamente, é legal usar ali uma, uma opacidade alta porque a gente quer cortar tudo né, ficou um pouco aqui no cabelo dela então é interessante tirar também. E dentro disso é muito importante lembrar também, obviamente, que tem que ter contexto. Você tá inserindo algo na sua imagem, ela tem que ter algum sentido. Então, a partir disso, a criação publicitária, ela vem muito de você saber o porquê que você tá adicionando aquilo. Não é simplesmente adicionar. Você tem que ter a noção artística de que aquilo vai fazer sentido. Então, agora, por exemplo, a gente vai estar tá aqui fazendo uma junção de camadas, que é basicamente, você vai clicar com o direito, Merge Layers, e aí vai acontecer isso, né? Que a imagem vai ficar um pouco preta. Isso porque o Blend Mode, ele voltou pro normal. Então, o que a gente precisa fazer é usar o modo Screen novamente. Que aí ele vai ter aqui toda a aplicação do efeito. Então, resumindo, né, basicamente eu tentei deixar o mais sucinto possível, aqui a gente tem o antes e depois. Vocês podem ver que é bem simples, mas o conceito é basicamente esse. Por exemplo, aqui ficou um pouco da linha, então a gente pode apagar um pouco, né, para fazer com que fique... 100% inserido na imagem. Então é isso, pessoal. É muito importante ter noção ali da parte artística. Ela vai fazer a junção dos seus conhecimentos técnicos com a parte da criação publicitária. Se você ficou interessado e quer saber mais aí sobre o processo do audiovisual, criação publicitária, edição de vídeo e tudo mais, você pode estar seguindo o Instagram da Estúdio Online. Não se esqueça também de me seguir. E até a próxima, pessoal!